Olá, meus amores. Estamos juntos aqui para o nosso grande dicas de processo civil comigo, Professor Raquel Bueno, dando continuidade aí à nossa preparação para o AB. E aí a nossa dica de hoje ela está relacionada a procedimentos especiais que podem ser de jurisdição voluntária ou contenciosa. E aí eu vou localizar vocês no seguinte tema: divórcio e separação. A gente sabe que se o divórcio e ou a separação forem consensuais, nós vamos seguir aí os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. E aí, lembrando, se a separação ou o divórcio ele é consensual, se não há nascituro, nem filhos menores, nem incapazes, então a, o casal pode optar em ir para a via extrajudicial do cartório, tá? Então, ao invés de fazer uma separação ou divórcio judicialmente perante o juiz, eu vou fazer por meio de escritura pública em cartório. Então, a exigência do código é, essa separação ou divórcio tem que ser consensual e não pode existir nem nascituro, nem filhos menores e ou incapazes, ok? Raquel, mas e se o divórcio e ou a separação forem litigiosos? Ou até mesmo quando tem filhos, né? Quando tem é consensual mas tem filho, tem nascituro, tem filho menor incapaz, então não pode ser no cartório, é consensual, mas vai ter que ser judicialmente. Quando é litigioso mesmo, tá? há algumas questões polêmicas, principalmente relacionadas com patrimônio, então nós vamos seguir os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, então aí a gente tem o divórcio ou a separação. Tá? Raquel, diferenças básicas, lembrando aí, né, misturando um pouco aí com o direito civil também, o divórcio ele põe fim tá, gente, ao vínculo conjugal, enquanto a separação põe fim à sociedade conjugal, então quando o casal está separado, eles podem restabelecer a sociedade conjugal, no divórcio eu costumo dizer que a gente corta o mal pela raiz, então se você quiser voltar para a pessoa, ou você vive união estável com ela, ou você se casa novamente. E aí, o que, que acontece? A partir da emenda constitucional 66 de 2010, tá? houve uma polêmica danada sobre a separação deixou de existir então, né, entre os civilistas Havia uma briga, correntes positivas Correntes negativas, dizendo que com do divórcio era, né, o meio De dissolução do vínculo e a separação Tinha deixado de existir Só que o STJ, depois Do CPC novo, o STJ Enfrentou a matéria e O STJ, ele diz que é uma Faculdade do casal, tá? Então, a separação continua a existir Sim, e o casal pode optar Ou pela separação ou pelo divórcio Só que essa matéria foi recentemente afetada pelo STF, então chegou até o Supremo, e o Supremo está na iminência de decidir realmente se a separação foi ou não mantida com a Emenda Constitucional 66 de 2010, certo? Tô com meu celularzinho aqui, vou passar para vocês o número do precedente. Pode anotar, acompanhem o julgamento aí do recurso extraordinário 1.167. 478, tá? Então, essa matéria foi afetada aí pro STF e vamos ver, eu creio que o STF também vai manter, vai deixar como faculdade do casal, mas aí a gente tem que acompanhar né a movimentação da jurisprudência. Quer saber mais? Vem com a equipe do GRAM AOAB, sua aprovação garantida.